Eu cresci independentemente da cobrança de consulta. Eu posso dizer aqui com tranquilidade que as minhas clínicas faturam muito bem não é porque eu cobro consulta. Não é. É por todos os outros pontos, todos os outros pilares que são muito fortes nas clínicas e não pela simples cobrança da consulta. Então, um recém-formado ser orientado a cobrar consulta eu não concordo com isso ele deve ser orientado a entender o que é que faz um negócio crescer um consultório crescer o que é que ele tem que fazer no consultório para ser bem sucedido e a cobrança da consulta é um pequeno ponto na minha visão e na minha experiência e pela experiência de muitos dentistas que estão comigo que são meus alunos que é um detalhe ali que você vai conseguir realizar bem depois que você já tiver aprendido ali algumas outras habilidades dentro do consultório principalmente a venda tá porque gente cobrar consulta é uma é uma venda você tá vendendo uma ideia imagina você porque dentro da nossa profissão, infelizmente, eu falo isso infelizmente, né? na área médica é diferente, mas na odontologia, a grande maioria dos dentistas não cobram consulta. Então você cobrar acaba sendo algo diferente, por isso as pessoas precisam realmente ver valor nisso.